Olá meus amigos, vamos falar nesse vídeo aqui a relação direta entre fracasso e sucesso. Por que algumas pessoas têm fracasso e outras pessoas têm uh, sucesso? É simples, é muito, muito simples. Uh, as pessoas que têm sucesso enfrentam os problemas de frente, eles não fogem dos problemas. E todo problema e tudo aquilo que dá errado ele considera como uma lição. Então para que você possa ter sucesso, você deve ter passado pelo fracasso. Eu não conheço pessoas que não passaram pelo fracasso. E o fracasso também é uma coisa muito relativa, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro e perdeu um carro, para ele não é nada. Né? para ele é um carro, vamos para outro e vamos em frente. Agora, para uma pessoa que não tem carro e controlar um carro com sacrifício e perdeu, é né? uma coisa doida. Então, para essa pessoa, Perder o carro é uma lição, se não ficar reclamando. O sucesso vem para as pessoas que não reclamam, para as pessoas que não ficam lá se lamentando. Para aquela pessoa que é rica e perdeu um carro não teve diferença, mas quem sabe perdeu uma empresa, perdeu uma indústria. Então assim, ó, é, observa, as pessoas que têm sucesso passaram por grandes dificuldades. Os países que mais cresceram, né? olha a Alemanha que foi totalmente destruída lá na guerra, né? na Segunda Guerra Mundial. Depois a potência que ela ficou, o Japão também totalmente né? sugado, também se tornou... Então, é... leve em consideração que o fracasso é uma coisa boa, é algo que vai te ajudar a se tornar mais forte, melhor. Dói, dói. Lógico que dói, mas o remédio depois é muito. O oh, remédio. Oh, oh, oh, depois que você curar, é muito melhor. Você vai se tornar mais poderoso. Então, você pode falar assim, mas então, força. o negócio é sofrer, é. Quanto mais você sofrer, mais você cresce. Mas não é fazer de conta, né? É um sofrimento de algo que, que, que doa de verdade. Em tudo é assim um casal mesmo, tem um casal lá perfeito, são gente fina, são gente boa, daqui a pouco ele ou ela resolve ir embora. E aí esse que ficou se arrebenta inteiro, passa a sofrer, daí o que acontece? Tava feio, tava gordo ou gorda, mal vestido, quando perde um relacionamento, a pessoa busca melhorar, vai buscar fazer, estudar alguma coisa, vai fazer lá um curso de violão, vai fazer academia, vai trocar de roupas, vai falar de maneira diferente, vai tentar ser mais amoroso. Tudo é assim. Então, quando você passa pelo sacrifício em que doa e você não fique reclamando, porque se você ficar reclamando, você passou a responsabilidade da sua desgraça para outra pessoa. E aí você vai lá, ah, porque ele, porque ela, porque eu não sei que, ah, pula. Então, comece a observar isso. E aí o que acontece? Então agora, né, se você verificar isso, que isso que eu estou falando é verdadeiro, então... O que, que você pode começar a fazer? Pequenos sacrifícios. Você faz sacrifícios de sofrimento para você mesmo. Esses sacrifícios comece pelos pequenos. Então, por exemplo, coisas que você pode considerar boba e idiota. É um problema seu, tá? Mas, vá lá e coma o que você não gosta. Ande mais do que você está acostumado a andar. Faça sempre o caminho mais difícil. É, corra riscos. De, mesmo estando com medo. Não fique pensando se vai dar certo ou não vai dar certo. Não importa. Deu certo? Parabéns. Deu certo? Deu errado? Qual é o problema. Aprendeu? Então, leve sempre por esse lado. Aonde existir... O fracasso tem a semente do sucesso. Aonde existir o fracasso tem a semente do sucesso. Eu conheço histórias de pessoas, meus participantes, que tinha lá um deles tinha três caminhões, um monte de coisa, ele inventou, fez um negócio errado, não tinha dinheiro para comprar comida. Ontem eu tive uma aula aqui, né? Na aula interna, na aula presencial, o cara também fez a mesma coisa. Né? Fez um negócio errado, estava morando numa cidade fora daqui, né, longe de Cambrão. E também quebrou. O sogro dele pagou a mudança. Nem isso, não teria dinheiro nem para poder voltar com a mudança para cá, para a cidade. Depois ele tentou alugar casa, ninguém alugava casa para ele, porque ele estava é, quebrado, né? tinha quebrado, não tem dinheiro. Morava numa casa onde, durante a noite, os filhos dele dormiam na cozinha, porque não tinha espaço. E hoje ele é uma pessoa muito bem de vida. Hoje essa pessoa tem nove caminhões, e o caminhão dele mais velho tem três anos de existência. Então, só tem caminhões novos. Tem uma empresa muito grande, com é material de construção, tem maras, e passou, por, passou pela... Pobreza, digamos assim. Né? Pobreza não existe. Existe em um estado que você está sem dinheiro, só isso. Então pense nessas coisas que as pessoas que mais evoluem são as que passam por mais problemas. Olha lá a história do teu cheque desse compra <risos> que você quiser comprar. Vai passar por um problema danado, mas vai aprender. Então, Saiba que quando você não está bem, quando você está quebrado, é momento de crescimento. O teu subconsciente vai aprender coisas em que ele vai sair disso e vai se tornar muito maior. O problema, para quem não cresce, é quem está na média. Quem está ali, ó, nem pobre, nem rico, nem, nem arrisca, nem petisca, esse vai passar a vida sem tê-la vivido. Os que correm os riscos, esses vão viver. Então... Decida -se, se você quer viver ou se você quer passar pela merda ali, nem pobre, nem rico. É uma decisão. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Ah, vai lá no Facebook, vai no, Facebook, no Instagram, nos acompanhe. Tem muita informação, muito batuta, muito legal para que você possa melhorar a sua vida. Um grande beijo no seu coração e até a próxima oportunidade.